aí tô entrando numa mata fechada aqui, você vê o tanto da correnteza que é, né, muito espinho, só que eu não vou atrapalhar o trabalho da corporação, mas isso para você ter uma ideia da força da água, né, olha até onde que eu tô chegando aqui, olha o barulho disso, o veículo caiu aproximadamente aí uns 300 metros acima, né, e foi descendo, descendo, né? Que tá tudo encharcado. Eu vou descer mais um pouco aqui. Ele caiu lá na frente, né? E os bombeiros. Deixa eu ver se eu chego. O carro está lá, né? Estou numa pontuação aqui. Deixa eu ver se dá para dar zoom. O veículo está ali, né? mas a correnteza é muito forte, né? é um trabalho árduo. Aí também, da corporação, bombeiro, polícia militar, onde eu estou aqui, eu estou entre Vou ver se dá para chegar um pouco mais aqui. É esse é o ângulo. O repórter chegou mais próximo Deixa eu ver se dá para dar mais um Aquele ponto Lá no fundo é o carro É o gol Né Mas a correnteza é muito forte E eu estou A 250 metros longe Do trabalho Da corporação Do bombeiro Então acompanha conosco aqui eu Desci até as margens do rio Quilombo como você pode ver, é muito forte essa correnteza e bem lá no fundo, você pode observar o veículo, né? Aqui é em Americana, no Rio Quilombo de Americana, né? O veículo caiu, vou tentar fechar um pouco o zoom aqui, caiu para lá, nesse ângulo, e nisso veio rolando. correnteza é muito forte, né? E vamos tentar pegar detalhe também aí, o capitão da corporação do bombeiro para poder falar conosco também, né? Mas esse é o rio Quilombo. Olha a força da água que tem, né? E eu posso claramente aqui, bem no canto aqui, ó, aquele ponto branco é o veículo gol. Né? Vamos tentar ver se podemos, conseguimos falar com o capitão. Até porque estou a mais de 200, 300 metros longe do trabalho deles, para não interferir. E eu estou entre as pedras aqui, apoiando. Mas vamos até lá. E segue pelo portal SB Notícia. Agora vou sair desse local aqui. Bem perigoso. Ó, escorregadio. Né? Vamos lá. Local de muitos espinhos. Mata fechada. Como você pode ver. Vamos tentar chegar até ali. Sair aqui. Desse mato onde eu estou ah, é muito espinho aqui galera é a única forma que eu consegui de chegar pegar aí ó ver de longe o veículo andou mais de 300, 400 metros Vamos acompanhar mais um pouco aí. Agora estou em solo seguro. Vou tentar ver se podemos falar com a corporação aí, com o capitão. Acelerando acelerando aí até a E aí? Vamos tentar falar aí um pouco, Cor. Eu? Imagina, é o é, capitão. Ficar... Só falar conosco aí. <risos> Olha, se o capitão não tiver, cara, você pode falar com aqueles dois ali, ó. os do dois? É? Aqueles dois estão tá conversando aqui, ó. Olha o capitão lá. Oh. Ele? Ele? Aqui, ó. Olha ah, o capitão? Esses dois aqui também, mandam. Tá. Valeu. Dois e o capitão Obrigado, viu? Tá aí, vamos acompanhar um pouco mais aí, ao vivo aqui, pelo portal SB Notícia. Eu consegui entrar por lá no meio do mato, viu? Tem água ali na rolo aqui. Mais um pouco eu poderia ter rodado. E a princípio é um corpo, né? que aproximadamente homem. um homem de 50 anos né, foi retirado aí não, tchau, gente. Ah, o Edson e aí Ô meu rei o senhor vai tá poder bom? falar aí chefe não posso aquele senhor que entrou lá no mato que é o responsável Boa. É, toda a corporação, o bombeiro aqui, a defesa civil, né? É um trabalho árduo, porque a correnteza, você mesmo pode ver, né? A força da correnteza que estava, né? Muito forte. Deu para observar um pouco aí na live, em tempo real. Né? E o portal SB Notícia veio aqui acompanhar o trabalho de toda a equipe aí fazer o resgate e mais detalhes você vai poder acompanhar conosco aí também no portal USB Notícias né? a princípio é um homem de 50 anos, né? Até não vamos revelar nome ainda, até por questões de ética, né? Mas vamos aguardar oficialmente aí a palavra aí, né? das autoridades que está empenhado aqui nesse trabalho. E o portal SB Notícia de Santa Bárbara do Oeste veio presente aqui acompanhar também todos os trabalhos, tanto bombeiro, defesa civil. Polícia militar Guarda municipal de Americana Mas não foi nesse ponto Foi numa curva Mais acima Que o carro acabou descendo né? E rodou aí Praticamente uns 400 metros né? Então estamos aguardando aí O desfecho aí Do que eles vão falar conosco em relação a isso, né? Mas Essa velocidade da água aí tava quanto? Mais de 300 por hora ou não? Ah não. não é? Mas uns 80 tinha, 80 por hora. Eu acho. por hora? É 80, mas eu acho que é mais, eu. Eu fiquei ali, eu acho que em torno de uns 150, é bem mais. Agora, para quem quiser de velocidade enorme que grada dessa aí, mais de 80 por hora, né? Ah, Muito, muito forte. forte. A gente tem uns cálculos que faz aí de saber quantos pés por segundo lado a desce. Mas teria que jogar alguma coisa e fazer uma aferição, para poder falar no senhor. Pés né? por segundo, quilômetros por hora, quanto que desce. Mas eu calculo aí que pelo menos uns. De 20 a 30 quilômetros por hora, eu acho sim. Tá bom. 80 é muito rápido. Muito rápido, né? 80 eu não consegui nem ficar em pé em cima do carro. É, né? né? Aí, acabei de falar com um dos bombeiros. A 80 por hora ele não conseguiria ficar em cima do veículo. Normalmente né? essa é então, uma é Vou tentar explicar melhor. Então, imagina que o rio está passando aqui. Ó. Então eu amarro uma corda um lado de uma árvore, um outro ponto, uma árvore, um veículo, alguma coisa, e aí ficou essa corda acima da minha ah, é lado. Aí eu vou é, com uma correia, correia aí, e ela vem daqui aqui e daqui, a corda desce. Então o meu bote está amarrado aqui, e o bote ali. é meio que eu solto corda, ele vai lá, aí eu quero que ele volte. Aí eu puxo a corda e ele volta. Se eu colocar o um barco na corrente ele vai embora. Ah, então, já tá passa assim. ele nessa corda. Isso. Na verdade, a corda tem outro movimento segurando ele na margem. E ela passa por uma roldana que está correndo para lá e para cá. Porque às vezes eu quero que o barco venha mais para cá, quero que o barco vá mais para lá. Ele fica amarrado, e vai ser uma Tá aí. Agora está chegando aí a, a perícia, né? Pra poder analisar o corpo e logo liberá-los também. né? um Por quê? Desculpa, viu? Nós estamos saindo Estourar o quê? deu o aqui resistência. Ainda está toda aqui, ó. Corporação aí. o outro lá tinha 8 metros de tivesse melhor a questão da correnteza, porque como o rio vai fazer uma curva desse lado, a correnteza mais forte, mais rápida, está desse lado de cá, mas do outro lado tinha 8 metros de até o a máquina não ia conseguir chegar tão perto. Tinha outros fatores limitantes né, aí da atividade. Capitão, como é a cidade que ele Como é que anos e 10 O corpo já foi retirado naquela hora que eu te falei. Certo? Então, o carro não, não, não, não tem condição de retirar. Nossa. Colocamos ele em uma condição de segurança na margem e vai ficar à disposição do proprietário, na prefeitura. Precisa de uma, uma máquina maior. É, então, isso que aqui está falando para ele. Aqui tem dois metros. Né? Imagina o um outro lugar que é 8. Exatamente. <risos> é? Ele é o primeiro tô... oh, máquina você pode dar entrevista pra nós, ao vivo. meu amigo tem que ir lá pegar outra máscara que eu perdi mais uma já. Então, espera só um pouquinho. Tá aí, eu vou falar ao vivo logo aqui com o capitão, né, do, da corporação do bombeiro. Só estou aguardando aí colocar a máscara. esse trabalhão de de Hora que o senhor quiser depois. Ei, eu vou caçar uma volta lá, porque eu perdi mais um. Já segundo É. Vou pegar o E o outro lado lado lado Infelizmente, está chegando alguns familiares aqui. Né? Eu vou só pegar alguns detalhes aí com o capitão da Corporação do Bombeiro de Americana. A princípio que pode ter acontecido do veículo escorregar e cair né, na, no ribeirão quilombo. A princípio é isso. Né? Nós vamos aqui sair um pouquinho mais aqui para tentar falar. Estou acompanhando também toda a imprensa aqui local, né? Não, não, não, não, não. Capitão, capitão do falar? Boa noite para você. Agora eu vou falar aqui com o capitão Gobo aqui de Americana Fala para nós aí, capitão. Como que foi o desfecho aí? A forma, o eu trabalho de cá. vocês, né? É, que realizou aí e finalizou aí o trabalho. Fala um pouco para nós aí do portal SB Notícias Então, pai, nós fomos logo após o almoço. Fomos acionados por uma ocorrência onde uma pessoa teria visto um veículo cair no no curso de água, né? E chegando no local começamos as buscas. Identificamos aí alguns metros abaixo o veículo totalmente submerso é, Montamos três frentes, né, uma frente acima com o sistema FR Onde a gente pode descer com o bote até o local onde o veículo estava ah, Fazendo acesso no veículo conseguimos é, amarrar uma linga, né, um cabo de aço até o veículo Trazê-lo até mais próximo da margem Onde fizemos acesso pelo teto do veículo, abrindo o teto dele é, identificamos uma pessoa presa, né, no, ainda no cinto de segurança Retiramos, infelizmente, já sem vida é, E agora é, conseguimos remover o carro até a margem do córrego Onde vai aguardar a perícia E qual é a profundidade que estava o carro no rio? O rio, em alguns pontos, chega a 3 metros, até 4 né? é. Mas ele estava com, com o motor para baixo e a tampa traseira para cima. Um pouco mais de 3 metros ali. Né? E aliás também, foi difícil a entrada de vocês devido à correnteza, até porque uma certa hora estava maior a correnteza, né? Sim, a, as chuvas aumentaram muito a vazão no curso d'água. Né? E a correnteza está muito veloz, custa bastante trabalho. Tá. E aí entrou toda a corporação do bombeiro, defesa civil aí com os senhores também, né? Capital. A Lei nº 1257, 2015, estabelece que o Corpo dos Bombeiros é o coordenador do Sistema Estadual de Emergência. Dessa forma, a gente foi acionando as unidades vizinhas e as organizações parceiras, como a Defesa Civil, por exemplo, a né? Guarda Municipal, a Unidade da Polícia Militar, para que nos apoiasse na resolução da ocorrência. O Dai né, que é americano também foi acionado, que trouxe a reta de escavadeira, que foi fundamental para o sucesso colchorrente Perfeito, e aliás, o é, que mais o senhor poderia falar conosco aí? Ele chegou a cair a um ponto diferente, o carro, até chegar aqui ou não? Sim, ele caiu lá na ponte, a uns 200 metros, 300 metros atrás É, Possa, pode ter se deslizado também né? Não, e caiu. o carro foi levado pela correnteza Foi, né? foi levado cara mesmo cara, né? isso é. aí. É. Obrigado. Tá, jóia? Tá, Aí, falei com o Capitão Bobo aqui de Americana, né? E agora, como ele mesmo disse, o trator, né? Você pode observar o trator aqui. Vou mostrar por outro ângulo aqui. O Capitão comentou. Foi uma peça importante aí trator aí da prefeitura aí que veio aqui fazer aqui a abertura do local para poder realizar os trabalhos né? então fica registrado aí pelo portal SB Notícias, até porque não podemos passar desta faixa aqui né Estamos ficando por aqui então, o registro, né? Pelo portal SB Notícia. Segue aqui, Claudio Mariano para o portal SB Notícia.